Neste vídeo, descreveremos o conhecido algoritmo das tabelas de verdade, tendo em vista sua possível implementação. Se você já estudou algo sobre circuitos lógicos, certamente já terá visto esse algoritmo em ação. Aqui, consideramos uma versão em que a linguagem de entrada é um pouco mais rica do que a linguagem usual de circuitos lógicos. Eu vou começar com um exemplo. Suponha, portanto, que três fórmulas de entrada tenham sido dadas. Com o objetivo de calcular os possíveis valores de verdade que essas fórmulas podem receber, antes de mais nada, primeiro, nós as decompomos em termos de suas subfórmulas. Por exemplo, as subfórmulas imediatas desta fórmula são P, I, Q e R. E a subfórmula imediata desta fórmula é R, P. Eventualmente, descobrimos que estas três fórmulas são construídas a partir dos seguintes átomos proposicionais. Escrevemos em seguida todas as possíveis atribuições de valores de verdade que podemos dar a estes átomos. E a partir delas, podemos usar a interpretação dos conectivos para calcular o valor das fórmulas com eles construídas. Paulatinamente, até, eventualmente, preenchermos todas as células dessa tabela. Portanto, permita-me descrever o algoritmo que está sendo usado aqui. Como input, esse algoritmo recebe um conjunto finito de fórmulas. Como output, ele produz uma certa tabela que tem fórmulas e valores de verdade. Este algoritmo deve fazer uso de algumas funções auxiliares. Precisamos de uma função que recebe uma fórmula arbitrária e devolve um conjunto de variáveis proposicionais, aquelas que ocorrem nesta fórmula. Precisamos de uma função que recebe uma fórmula arbitrária e devolve um conjunto de fórmulas aquelas que são subfórmulas da fórmula de entrada. Se vemos uma fórmula com uma árvore, as subfórmulas são as subárvores. E, finalmente, precisamos de uma relação de ordem apropriada para aplicarmos sobre as subfórmulas das fórmulas de entrada. Descrevendo agora o procedimento, a partir das fórmulas de entrada... Calculamos todas as suas subfórmulas e, em particular, os seus átomos, usando estas funções auxiliares. Usamos agora uma ordem apropriada para enumerar todas as subfórmulas envolvidas, de maneira que a cada fórmula possamos garantir que as suas subfórmulas aparecem em colunas anteriores. Enumeramos agora, com uma função auxiliar adequada, todos os valores que podem ser atribuídos às variáveis proposicionais e usamos estes valores para calcular o valor das fórmulas complexas construídas a partir dessas variáveis proposicionais. Assim sendo, se γ é o conjunto das fórmulas de entrada, a tabela que agora construímos tem as seguintes dimensões. O número de linhas inclui a linha título mais um conjunto exponencial de possibilidades de valores a serem atribuídos aos átomos. O número de colunas corresponde exatamente ao número de subfórmulas das fórmulas de entrada.